Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Pen Responde mais do que especial, um time líder, um time incrível, um time que já está na Semis, é isso mesmo? É, isso mesmo. Tô falando o por acesso. aí. O robô já tinha dado essa call, não zicou, deu tudo certo. <música> Pois bem, Robô, já que estamos falando com você, aqui a Lisa perguntou. Você picou tan tanquente nos últimos jogos e deu resultado. Qual é o maior benefício que o campeão traz para a comp? É por ser um tanque que dá muito dano ou as mudanças nele tornaram o campeão mais útil? Cara, ele é um campeão que ele é, ele é um tanque que dá bastante dano e ele também é bem difícil punir ele, porque é bem difícil da contra por conta do... É muito alto o escudo desde early game. Ele tem bastante cura, ele é, ele é forte em algumas lutas, ele consegue proteger o AD Carry depois, o Mid lane, Então, é um campeão que ele é um pouquinho completo nesse sentido. Ele é flex também, então dá uma vai ser facilitada na hora de draftar. Ele pode ser jogado top suporte. Então, campeão completo que é flex, facilita o draft. E é difícil jogar contra porque ele dá bastante dano. Ele é mais ou menos um pouco de tudo. Claro, ele tem suas fraquezas, igual a todo campeão, mas em geral ele tá, tá bem forte. Caraca, você tem alguma dica pra quem tá começando na jungle? No. <risos> quando você tá com o seu Ned Jungle, você tem que Tentar prestar bastante atenção no mapa na, Nas suas lanes, na, na condição do jogo E tentar sempre estar tá pensando em alguma coisa Tipo, se você jogar automático na Jungle Muito fácil tá errado É, tá, A Jungle ela é cheia de campeões justos também Você pode pegar um que chama Diana Que normalmente, quando tem muito boneco junto, você tem que evitar lutar A Diana é o contrário, você vê cinco pessoas, você vai pra cima Vai dar certo Muito bem Tinãos, está perguntando aqui Por que, que o Yasuo tá aparecendo agora no competitivo Qual é a melhor situação para picá-lo E se você picaria se fosse favorável ah. Cara, melhor situação, acho que não tem. Acho que é mais o um combinho ali de, de aço e Diana, pra ser bem sincero, que os dois apertam um R e, e dá um combinho chato que dá muito dano. Se eu picaria no competitivo, foi isso a pergunta? É, se fosse favorável o pique no draft. É, é que foi meio que falei, eu acho que vai muito de preferência do player se ele joga de aço ou não, que não são todos jogadores que jogam com esse champion. No meu caso, talvez sim, talvez não, vamos ver aí, né? de Diana é mais forte que Yasuo Gragas? Eu acho, velho. Eu acho que dá, dá mais dano. E tem menos counterplay do que Graguinha, velho. Muito bem, vai entender. O pique de Ashe no último sábado tem a ver com o crescimento dela em outras ligas? Se não, qual foi o motivo da escolha? Costuma pegar o boneco e se eu achar que é forte vou usar, mano. Por isso tem uma parada que eu não gosto muito é, tipo, quando começa a dar exemplo que, ai, estão usando muito ali, ai, vamos usar, estão usando muito ali. Eu costumo falar até no... pro John e tal, mano para com isso, pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é CBLOL, a gente tem que usar o que é bom aqui, o que o nosso time gosta e tal, e, e é isso, tá ligado? Às vezes você tá sem aquilo na cabeça e tal, você não nem tá pensando no champ e tal, você vê algumas ligas usando, aí você vai e testa, aí ok, tá ligado? Mas, tipo, ah, só usar porque estão usando, faz muito sentido. Eu devo dizer que as suas dicas de ash de build na, na, no pen Responde passado me ajudaram peguei challenge uhum. jogando de ash na bot lane <risos> <risos> a build de Witch's end aí eu é nem legal. tinha lembrado que tinha dado a dica disso é não eu lembro eu, eu gosto de usar vocês pra pegar umas dicas de challenge <risos> Às vezes nem mandaram a pergunta. Ah, não, eu não posso fazer essa pergunta, porque vocês vão me zoar, porque eu não sei falar ihihihi. <risos> não, deixa quieto. Tô... Carioca, por que, que você não considerou jogar de Doutor Mundo nesse split? Você acha que o campeão não tá forte ou só não encaixou? É um campeão, tipo, meio diferente do estilo que a gente tá jogando. É, acho que é um campeão forte ainda assim, é uma, uma boa frontline. É, ele tem um clear bom, então acho que em algumas situações dá pra encaixar sim, ele ainda pode ser flex no draft. Talvez apareça aí mais pra frente, mas agora ainda não tive a oportunidade de usar. Per pergunta pra todos, essa pergunta é super profunda vamos começar pelo top, vamos descendo porque é uma pergunta que nos faz pensar nos faz refletir robô, começar por você, é muito difícil conciliar a vida pessoal com a rotina de treinos, família, amigos relacionamentos, se sim, como vocês fazem para manter um equilíbrio nisso? cara, ah, eu acho que é, tá mais nessa ah, nessa pandemia não tem, né porque eu pelo menos eu não saio de casa então, nessa pandemia não, não tanto, porque acho que é indiferente, as normais, por assim dizer, é difícil porque querendo ou não, a gente joga de sábado e domingo e a folga de pessoas normais, entre aspas, né, pessoas que têm trabalhos mais convencionais, então de sábado e domingo então a galera quer sair, fazer alguma coisa nesses dias e normalmente você não pode, ou se você pode, você não pode aproveitar tanto e tal, então é um pouco complicado também tem épocas do ano que você não consegue dar tanta atenção, tipo agora a gente vai entrar nos playoffs e vai ficar bem difícil de conversar com muita gente, de sair, de, sei lá, fazer qualquer coisa então é um pouco complicado mesmo mas acho que eu já, já tô acostumado, é um sacrifício que você faz, né? Acho que tudo você tem que sacrificar alguma coisa e do nosso trabalho é isso, então fazer o quê? Acho que ele respondeu pra mim, mano. Se eu for responder, você sei é a mesma coisa. Tá com preguiça de responder, mas eu tenho perguntas pra todos ainda. Tim, por que que Kiana não é viável no competitivo? Mas aí rolou Kianinha no, no CBLOL, já rolou Kianinha nas outras ligas também. Mas no geral, é... hoje em dia não tá um champion tão forte. Ou ninguém sabe jogar com ela, porque tem um mono Kiana no, no BR que não tem como. Esse cara aí, se ele... Mano, não dá. Eu acho que tem outros champions ADs mais forte pra usar no mid. E normalmente se champions os ADs ganham de, de Kiana. Tem o próprio Lee Sim, tinha o Set, que também tá nerfaram quebra-passos. O próprio aço aí que a gente comentou. Meio difícil é controlar o jogo em volta dela, ainda mais no endgame, Ela tem um endgame muito fraco. A fight dela até é decente. É uma fight forte, por causa da UST e tudo mais. É basicamente por isso que ela não é tão picada. Mas aparece de vez em quando. Vocês se sentem prontos para uma possível ida ao mundial? Não. Por que não? É, mano, tem que melhorar, né, velho? <risos> a gente vai ter que ir pra lá, treinar muito, pra, tipo, chegar no nível dos caras ainda, velho. Tipo, a gente chegar no nível que a gente tá hoje, a gente vai perder, mano. Então, o que o que, que dá pra melhorar, você acha, daqui até o Mundial, que faria uma diferença grande? Ah, Laney o Ward... E comunicação. Pressa. Comunicação. <risos> Vai ter que ter tempo, tipo, sei lá, um mês aí, caso a gente ganhe CBLOL, pra, tipo, treinar com os times de lá, jogar, melhorar, tipo, pelo menos pra mim, eu acho que lane phase é, é mais impactante, assim, pra bot lane, então, tem que jogar bastante lá pra, pra entrar no ritmo do, das bot lanes. Lá de fora, então. Fazer um intensivão quando chegar no, no bootcampzinho da vida. Exato. O pessoal tá gostando de farpar o team nas perguntas ultimamente. Que eu vou isso, fazer isso aqui também. Tá Merece, meu é? Manda, manda, manda. Tá merecendo. <risos> Deixa eu ver. Vocês acham que vocês estão vindo mais preparados para os playoffs e, consequentemente. Bom, para o Mundial, o BRTT já falou que não estamos preparados ainda, mas a gente vai, vai chegar lá. Mas para o playoff, vocês acham que vocês estão melhores? Porque o Pen aqui, o Penguins, aqui, ele tá preocupado, porque ele viu uma queda de rendimento do time. Mas ele acha que foi pela mudança na forma que o time jogava. Foi isso? o Ah, penguins. Não, não teve muita mudança não, no geral, acho que, muito pelo contrário, eu acho, teve até uma melhora do, do time em si, e eu acho que deu pra notar isso. Eu tenho ciência assim, que no principalmente no começo do split tinha uma, uma queda de rendimento, comparando o MSI, eu acho que no MSI ali eu tava um dos meus melhores pontos da carreira, jogando muito bem, e teve toda essa mudança, a gente não teve muito tempo de, de treino e tudo mais, e, e no começo do split foi meio difícil sim, a adaptação, mas agora no final acho que eu tô tô voltando aos poucos, se já não voltei e é isso, foi o que eu falei, agora nos playoffs é o que importa, falei isso desde o começo do split, tô trabalhando bastante pra melhorar e, e tá pronto pro Pro time na hora que precisa Muito bem, Robô, o que, que você acha de Lilia Top? Eu tô testando ela ainda Eu achei ela ok, não achei ela tão Forte, uh, acho que contra a Melissa Ela é beleza, ok Só que não acho que ela é tipo prioridade Ou blind, alguma coisa assim, acho que se você Blindar ela, você vai tomar um counter pesadinho Aí, vai dar ruim, e Que é difícil também, o cara Pegar, sei lá, um set blind, alguma coisa assim Dá pra você jogar com ela, ela é boa, mas também Não é nada tipo, pegou, ganhou Não é um campeão que tá fora da curva assim Só que ela é jogável, ela é jogável, eu particularmente Achei ela a Romero, mas precisa testar mais um pouco ainda. RTT, é possível vermos Samira na sua mão nesses playoffs? Ah, nunca se sabe, né, velho? Vai que. O maluco aí, né? Aí perto. <risos> <risos> <risos> ela é muito independente de a win, tipo, boneco assim não é muito bom, tipo, no geral, tá ligado? Pro uhum. time, tipo, não tem range, tipo, a teamfight dela precisa daquela teamfight perfeita pra encaixar, sabe? Tipo, tem bot que dá pra punir, dá pra ela punir, os caras pegam, tipo, uma trash jinx, assim, uma bot assim. Chega level 3 e os caras tão um pouco avançados, tipo, só morre, tá ligado? É muito difícil. De resto é difícil aparecer ela. Pelo que eu entendi ela é muito inconsistente, então. É, o kit dela não é muito bom pro time, assim, tá ligado? Você vai ver o Varus, uma Ashe, tipo, os bonecos tem wave clear, tem controle de wave, consegue destacar wave quando quiser, traz muita, muito mais coisa pro time, tá ligado? Então... Fica fácil jogar jungle com o Quest time. Muito bem, a gente tem uma última pergunta aqui, eu vou fazer essa pro Doom de jungle, quando os que menos falaram hoje. Eu achei muito boa essa pergunta, na verdade, se o BTT e o robô quiserem responder, também fiquem à vontade. Vocês sentem medo ou algum receio de perder ritmo, já que estão direto nas semifinais? É o quê? Desculpa. Você... Não, tá. Você sente medo ou receio de perder ritmo, já que tá direto nas semifinais? Na verdade, não muito, mano. A gente vai... vai treinar aí quase todos os dias. Tipo, a gente vai manter o nosso ritmo. É, o principal é, tipo, não perder o ritmo só, tá ligado? Eu também não me preocupo muito, não. Ainda mais porque esse time tem algo que eu nunca vi em nenhum outro time, eu acho. Eita, que, quando chega... que quando chega perto dos playoffs, não sei o que acontece que, que o bagulho vai. Então, e agora a gente tá treinando especificamente pros playoffs. Então creio que ninguém vai baixar a guarda em nenhum momento. Ninguém vai, vai relaxar o corpo. Que agora é o momento que todo mundo tá esperando o ano inteiro. Que todo mundo tá querendo muito ir pro Mundial. Não fico pensando muito nisso, não. Acho que vai, vai ser tranquilo. Vai ser só mais, uma semanas a mais ali de treino que a gente vai ter. E vamos preparar bem o playoffs. Mas estão é. confiantes, pelo que eu pude sentir. Ah, Claro. <risos> Não, quem vai destruir, eu senti esse, esse sim, foi extremamente confiante. Eu, eu quero vi. ver o Pengu... Lu, Luix, Far O, o Penguin é, falar é, que o cê, é o só do, pro, do né? Semifinal vai ser só pro Penguins aí. Penguin esse Pen responde dedicado a você chegou ao fim. Ah... ah. É o quê? <risos> Mano, eu tô moscando, velho. Cara, é eu tá de sec de delivery. Gente, muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar os seus comentários falando o que, que vocês acharam. Deixar o seu like, ativar o sininho, seguir a página, compartilhar. E talvez a gente se veja na semana que vem. Eu não sei ainda. Vou perguntar pra produção. E aí, caso a gente não se veja na semana que vem, a gente se vê em outra semana. Até lá!